Ora, boa só, daqui fala do Bro, para mais um videozinho desta vez pessoal. É um videozinho aqui do género que eu já fiz no canal. Eu fiz um vídeo de alunos a receber os testes, as suas reações. E hoje eu vou fazer um vídeo que é os alunos nas aulas. Ou seja, os seus comportamentos, como é que eles vão lidar na aula isso. Antes de começar o vídeo, pessoal, só queria vos usar um bom Natal, que este vídeo está saindo Natal. Que vocês tenham as prendas que vocês querem e recebam muita coisinha, mas que deem mais valor quando vocês estiverem com a família e isso, porque isso é o mais importante no espírito natalício. Mas, bom, antes de começar o vídeo, também queria vos pedir para partilharem este vídeo e deixarem mega like. Vamos tentar chegar também aos 100 likes neste vídeo. No último vídeo que eu pedi 100 likes, nós chegámos até agora aos 600. Portanto. É sempre a dar, bora lá, bora lá. Se ainda não viram o último vídeo, passem aí na descrição, vai estar o link. O vídeo é de rappers no hospital, portanto, passem com o vídeo da Boa e subscrevam o canal se gostarem do conteúdo. Bora lá para o vídeo, então. Tipos de alunos nas aulas. O bem comportado. Bom dia, alunos. Na aula 2, nós iremos dar um bocadinho de inglês. Portanto, abram todos o livro na página 108. Pronto, já abriram todos. Então, como vocês podem ver, nós vamos dar hoje o quê? Vamos dar as referências ao nome. E o que é que é isso? Basicamente, vocês vão ter que escrever, como vocês podem ver no exercício, 5... Cinco... Vão ter que pôr o nome na primeira coluna, na segunda coluna o vosso número de telefone e na terceira a relação, como diz aí. Mas atenção, vocês têm que pôr tudo em inglês. Já, o vosso nome é inglês. Quero ver se vocês conseguem. Vamos lá. Mãos à obra. Muito bem, João. Estou a ver se estás a apertar muito bem hoje. Ah, obrigado, Storm. Sim, eu agora acho que portar-me bem é o que interessa-me, portanto, a minha, já levei tareia da minha mãe, teve que ser. Continua assim, bem comportado, quer assim nas aulas, muito bem. Sim, Storm. não se preocupe, eu vou-me portar muito bem o resto das aulas. O mal comportado. É, eu vou fazer de papel. Oh, Diogo, o que é que tu estás a fazer? Eu? Vou fazer um avião de papel. Eu não disse para fazer o exercício 5 da página 108. Mas o que é que tu estás a fazer? És <susos> meu mal comportado, tu pá. Ó, oh, doutor, eu sou assim. O que é que faço? ao o quê? Daqui a um bocado, olha, vais porta fora. Ouviste bem o que eu disse? Vais porta fora. Por isso, porta-te direito ou vais para o diretor. O um mal educado. Olha, tu vai para o... Vai fazer... Ai, moço, most... levas uma... Ui, moço, que... Ai, oh, o Moço, levas uma lapada que até tua mãe vira O que é, Carlos? Ai, eu não ouvi. a ah, mãe do céu. O que o menino foi dizer lá porque está, teado, está chateado com o... Já não não o nome dele. Lá porque está chateado com ele. Não quer dizer que possa dizer isso. Querem ir embora como o diogo? Vocês dois daqui a um bocado expulsos. E com falta de disciplinar. Portem-se bem, mas é. O Ásia do... Olha, mas a sério, eu encontrei um Pokémon yep. no chão... Esteja já calado! A sério? Estou a senhora está a comigo porquê? Não me fale com esses modos! Esteja calado! Está toda a turma a falar e lá porque eu começo a falar, sou eu que levo com as culpas? Pi, tanto me faz, está toda a gente a falar, eu mandei o menino ficar calado É fechar o iluminado, ou algo do género, para estar sempre a falar. Isso, o iluminado, se for, olha a luz, olha, olha, olha, olha, olha, olha a luz na cara, eu sou iluminado. Oh, oh. Vês? O azarado Ya, yeah, ya, yeah, tipo, a sério, aquela cena que eu encontrei ontem Mesmo, bro, aquela coisa que nós vimos ontem yeah, na yeah. floresta Foi coisa top, mano Ei, mesmo nem sabem Oh, menino Duarte! por que está a falar aí? Se tu ora, está a vir comigo? Não está a ver que o resto do grupo também está a falar? Não, não, o menino está incluído nesse grupo Portanto a culpa também é sua, por isso esteja já calado. Já! Continuando, olha, a sério mano. Aquela lanterna que estava assim, ontem assim, do nada, às escondidas. Ya yeah, mano, pareceu tipo... Estás a ver quando a setora disse o iluminado? Pá, parecia igual, quando eu vi a lanterna era ligada mesmo. E yeah, há pessoal, mas... A setora é... Outra vez, menino do ar? Não vai se falar! Oh, oh, Olha que eu vez. vou colocar aqui no meu livro! Sou sempre posarado também, então sei para dizer... Sou se sempre eu, a culpa é sempre minha, os outros também não falam. Mano, a sério, já ouvi aquela piada ou da ficha? Qual? Conta aí! Olha, uma loira queria ligar para o Pai Natal, então começou a ligar e disse assim Estou! Queria falar com o Pai Natal! E do outro lado, é o próprio! E ela, olá senhor próprio, queria falar com o Pai Natal! <risos> que puta da piada! Ma... Ei, não, caga, muito boa! Essas piadas checas, que pô! Ainda para mais com loira, a ah, paz! Menino Eduardo, deixa calado! Estou aqui calado! Estou aqui calado! Estou a ai, contar piadas, está parado! Está a criar raízes de outro, só de lhe ouvir. Oh, oh, pronto, diz, Davida. Tá, Gostaste? O sortudo Tudo. Ok, meninos. Vamos passar então às perguntas. Puais-me deixem-me ver 78 do vosso manual. Primeiro menino é o menino José a responder. Contei 2 mais 2. Essa é fácil, se 2 dois mais 2 dá 4. Correto, corretíssimo. Mais um extra. Agora para o menino David. Menino David, três vezes três. Pá, três vezes três dá dá nove, dá nove, não é? esplêndido, menino, muito bem. Obrigado, obrigada. E agora? Ixi, não vou ser eu, estou lixada. não sei esta pergunta cruel. Pode ser para o carnitos. Ai, to... carnitos. Ai oh, meu Deus, obrigado, obrigado. Ah, mais vim. Ai, cagado, mais inteligente. E pronto, meninos. Vamos aqui fazer outras questões. Qual é? Estou a... é 300. Muito bem! E nem fiz a pergunta e o menino já sabia a resposta. Perfeito! Sabia já o volume que era 300. E a Muito eu sabia. bem. Muito fácil, sabe? Eu sou... sou inteligente, sabe? Vamos agora passar a outra pergunta, meninos. Qual é? A, ma... a massa do átomo é 20,5. Outra vez. Muito bem! muito bem, estão a ver o vosso colega, sigam o exemplo dele e ele responde sem o dizer. É muito inteligente este menino, é muito inteligente. Pá, Estoura, sabe, quando tens uma inteligência assim, é fácil. O dedicado. E pronto, meninos, já podem copiar as duas páginas de, da poesia de Camões para o vosso caderno. São duas para passar, Estoura, na boa, volta Já dá, tá, Estoura, já passei. Já, já passei. terminou? Carlinhos, tenho muito orgulho em você. Já pode fazer as outras duas páginas ao lado. Mais duas? Se bem, se bem. Já está a história. Já está. O quê? O menino já passou quatro e os seus colegas ainda nem passaram uma. Esplêndido. Muito dedicado. Oito. Oito. Fácil. Fácil. O que O menino já passou oito? Como é que isso é possível? Oito! Oh, meu Deus! Meninos, tenho que vos dizer, sigam o exemplo do Carlinhos. Ele é muito bom aluno, dedicado. Trabalho é igual a sucesso. O dedicado. Ai, Sarah, está com uns cabelos lindos, a sério. Esse cabelo verde, hum, que bonito. Manel, ai que querida da sua parte. Eu sei que tenho um cabelo muito bonito, mas não precisa dizer isso, ai, à frente dos seus colegas, ai! Noel é David, diz lá. Olha a senhora, vai da gira hoje, não está? Bois da gira. Ai, também a dizer que eu sou muito linda. Ai, eu vou ficar corada. Ai, já me estou com os pelinhos e tudo, só de se lhe ouvir. Pode ser que me deu um 10 ou 5. O que tem cunha? Olá a todos hoje. Pá, sabem como é? Filho de presidente da Câmara. Vocês têm que seguir o exemplo do Xavier. Olhem bem, ele é filho do presidente da Câmara. De certeza que é o menino mais inteligente da turma. E vê-se pelos resultados. Ele tem um, um 10 e um 11. Mas ele, ele só faz isso porque ele não quer dar muito trabalho a mim para trabalhar. Mas eu acho que ele é um menino muito inteligente. Eu não tiro assim grandes notas porque não quero dar trabalho. Como a senhora disse, é verdade. Pois eu sou o presidente. É o filho do presidente bom pessoal, foi tudo para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo-vos um Feliz Natal e aproveitem ao máximo estas fériasinhas sem aulas. E, e pronto, pessoal. Fiquem bem e fui! Não se esqueçam de partilhar também o vídeo, está bem?